A disciplina de rodovias, ministrada pelo professor Daniel Garcia, associada ao projeto Ponto de Partida, entrou na fase conhecida como de abertura dos envelopes, dinâmica em que os grupos de alunos, simulando empresas de construção civil, oferecem os preços para a execução dos trabalhos em determinado trecho de estrada. Acompanhamos a turma da manhã, onde nove grupos apresentaram suas propostas, e conversamos com dois alunos sobre essa experiência. Matheus, como é que tem sido a experiência de participar de uma disciplina que tu exercita uma metodologia prática e real do mercado de trabalho? É muito importante, porque pelo menos para mim, na minha concepção, a grande maioria das cadeiras da engenharia é muito teórica, é uma coisa muito massiva, muito pesada, que na grande maioria das vezes a gente não consegue visualizar como isso se aplica no mercado de trabalho. E O professor Daniel, desde o começo da disciplina, já tinha nos orientado que Muita coisa que a gente vê aqui é exatamente como é executado na prática do profissional de engenheiro, então eu acho que é importante para nossa formação, tanto a parte teórica quanto a gente realmente ver como é feito. Foi uma experiência bem intensa, a gente ter as aulas expostas e logo em seguida colocar em prática, eu acho que torna o conhecimento e o aprendizado muito mais fácil, para poder colocar isso em prática e ver como é feito, porque muitas outras matérias da faculdade a gente acaba não praticando e não tendo... Essa dinâmica. Então, até agora foi uma das disciplinas mais importantes que a gente teve justamente por ter essa experiência de estar aprendendo e fazendo. Como é que tu avalia a qualidade e o resultado do trabalho da tua equipe? É, eu avalio a qualidade não só no quesito prático e técnico, como também no quesito pessoal. Né? A gente aprendeu a lidar com pessoas, a lidar com... porque nossa profissão, o Daniel falou desde o começo que a gente vai ter que saber lidar com vários profissionais, várias equipes e... Eu avalio o desempenho da minha equipe muito satisfatório. A gente teve boas conversas, bom diálogo. Eu acho que a gente se propôs a fazer um trabalho bom e ficou um trabalho de uma qualidade boa. Eu acredito que a minha equipe foi muito bem, a gente trabalhou bastante. Na audiência pública a gente teve problemas, a gente precisou virar noites trabalhando por causa da desistência da outra equipe do consórcio. Essa semana a gente também passou algumas noites sem dormir, mas a gente conseguiu ficar em primeiro lugar em alguns indicadores, então eu acredito que isso foi uma coisa muito boa porque o nosso trabalho todo valeu a pena, a gente se esforçou bastante, e eu acho que o nosso resultado foi muito satisfatório. O que, é que você tem aprendido até aqui? tenho aprendido que, às vezes, mais difícil do que lidar com um assuntos de engenharia e tal, é lidar com pessoas e é manejar o tempo. É isso. Além de rodovias, assim, da matéria, eu acho que a questão de gestão de projetos, gestão de pessoas, a gente ter que trabalhar com pessoas que eu não conhecia. Então eu acho que essa coisa de poder lidar com pessoas diferentes, sob pressão principalmente, porque toda semana é um novo desafio que a gente tinha que entregar, era uma nova entrega, sempre alguma coisa diferente que a gente tinha que fazer. Então eu acho que essa coisa de relacionamento interpessoal foi uma coisa que a gente teve que aprender bastante e nem sempre de uma boa maneira, porque das vezes a gente não tinha a colaboração do outro, mas graças a Deus meu grupo, todo mundo se conversava bastante, foi uma experiência bem positiva.